Pessoal, boa tarde. Você tem dúvida na sua relação com o banco? É o direito bancário. Meu nome é Renata De Queixa, sou advogada em direito bancário. Eu posso ajudá-lo. Se você tem essas dúvidas no banco, se o banco está cobrando encargos que, que você acredita que não são devidos, taxas de juros que você tem dúvidas se são abusivas ou não, o que a gente pode fazer? Pegar esses documentos, fazer uma análise contábil, verificar quais encargos estão pactuados, se não estão, se estão dentro da legalidade, se existe abusividade, tá? E constatada essas questões de direito, podemos ajuizar uma ação. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal, acompanhe meus conteúdos.